E aí galera, beleza, tô de volta aqui, mano E galera, eu não tinha postado o vídeo por causa que eu tava viajando, beleza? Aí eu cheguei ontem, aí eu tô gravando o vídeo hoje, beleza? Mas bom, hoje eu vou estar tá ensinando a vocês é, dois tutorial beleza? Como fazer ligação de graça e como ver se o número daquela pessoa é a mesma operadora que a sua, beleza? Primeiramente vamos estar tá iniciando aqui a é como fazer ligação de graça, beleza? Se não vão estar tá precisando de nada, beleza? tá aqui naquele telefone eu vou estar comprovando aí vou estar botando o vídeo aí não sei se vou botar no início no final depois vou, vou ver quando eu editar aí vocês vão digitar isso aqui ó Asterisco, 40 40 aí galera vocês vão estar colocando o número o DDD da pessoa e mais um número com nove digito beleza com nove na frente aí depois só você está ligando que vai estar aparecendo um cara falando um anúncio depois de passar o anúncio vai começar a chamar aí você já vai estar fazendo ligação de graça eu não sei se é o... se tem limite beleza o tempo mas assim no meu celular aqui só dá para fazer ligação a cada dia beleza? tipo hoje hoje eu tenho só uma ligação de graça que eu já fiz agora é só amanhã então cada dia aqui para mim é uma ligação de graça não sei se para vocês é por hora se sei lá mas para mim é cada dia mas tá bom ligação de graça quem não quer e agora eu vou estar tá ensinando vocês a como vocês estão vendo o número da pessoa aqui ó é esse aplicativo vou estar tá deixando na descrição do vídeo Tá sem internet, deixa eu ligar a internet aqui rapidinho. Conecta aí. Aqui, se eu botar o DVD, deixa eu botar um número aqui. O lá, não tem nenhum número. Deixa eu ver, eu vou botar o meio. Vou estar tá censurando aí, beleza? É, aí vocês dão que consultar. Vai estar tá carregando. Aí, e daí? Meu número é da Claro, beleza? Aí aparece estado, região, portabilidade, tipo e o número aparece esses 5 5 informações aqui mas então é isso galera né? esse é o tutorial de seu like aí Compartilhe com seus amigos e tamo junto A e